Que formação política nós do PT devemos ter para estar cada vez mais sintonizados e conectados nas lutas e nos anseios do povo brasileiro? Essa é a principal pergunta que a Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT pretende responder. É muito importante que você, militante do zonal, do municipal, do seu local de trabalho, no seu sindicato, no seu bairro, se organize, mobilize os seus companheiros e companheiras e participe. A Nova Primavera do PT já começou. Um abraço. Nova Primavera. O PT quem faz é você.